Fala pessoal, é, eu estou iniciando aqui uma série de vídeos é, chamado O Curioso. Eu tenho procurado na internet alguns é, tutoriais que falam sobre computador Dell, mas eu tenho um pouco de dificuldade, porque só encontro mesmo o pessoal americano, os ingleses lá, né, e em português assim tá é muito difícil encontrar alguma coisa com um pouco mais é, explicativo né aí eu quero começar esse vídeo aqui é iniciando, vou iniciar aqui como abrir um computador Dell Aoi One 2330 tá? Dell Touch. e é isso aí, vou começar aqui sem mais delongas é só para mostrar mais ou menos, porque eu tive um pouco de dificuldade no início, eu né? precisei abrir esse computador e tive dificuldade e até encontrar a maneira, a forma correta de abrir e poder checar os componentes. Deu um pouquinho de trabalho, mas consegui. Eu quero mostrar para vocês um pouco disso, tá legal? Vou utilizar outra câmera. Pra tentar ajudar, auxiliar aqui, tá? Vamos lá, vou precisar de uma chave Philips e uma, uma fenda fina, tá? Simples. Bom, Bom, esse é o computador Dell AWI-1 2330. É, esse computador está com um probleminha já, tá? mas eu vou falar disso depois. Eu quero mostrar como é que abre ele. Bom, aqui a gente tem uma tampa né, que esconde aqui a base do, do computador. Uma chave de fenda simples aqui, você consegue tirar ela, tá? Sem forçar, tá vendo? Simples. Chegando aqui na, na base, você vai encontrar os parafusos Philips, tá? São esses aí, são quatro parafusos Philips, ok? Tranquilo. Vamos lá. Vou tentar tirar a sombra aqui porque tá... A luz tá pegando bem sim. Então vamos lá. Eu utilizo uma chave aqui com um pouco de imantação, tá? Fica mais fácil de pegar os parafusos aqui, ó. Tá? Cola na chave, entendeu? Eu acho que é melhor para trabalhar assim. Base solta. Agora eu vou inverter ele um pouquinho aqui. Aqui, como vocês podem ver, embaixo dele também tem os parafusinhos Philips, tá? São quatro. Também fácil de ser removido, tá? Vamos lá. Soltando esses quatro parafusos aqui, vou deixar separado separado de forma aqui para não perder. Tá? Separar aqui mesmo. Mais fácil de trabalhar. Você pega aqui por trás. Vai dando uma puxadinha de leve aqui, ó. É tranquilo. Segura aqui só vou auxiliando com a chave aqui, só com cuidado para não forçar demais, tá? Se vê que é tranquilo, tá? solta temos aqui os componentes dele né temos aqui os componentes dele né pra você que quer saber onde que tá a memória dele seguir por aqui ó, aqui é a base de energia, para sua direita, tá, você vai ver essa telinha aqui ó, essa telinha é só remover aqui ó, aí tá, aqui é a memória dele, ok? Agora vou soltar o resto da base aqui, Na verdade, você tem que soltar onde está o HD dele primeiro, tá? Que é essa peça aqui, ó. Logo acima da, da entrada de energia, tá? A caixinha onde fica o HD, tá Ok. Os parafusos de preferência eu coloco junto de onde eu tirei, tá? De preferência na tampa, aqui. já estão separados, então eu sei que cada quantidade aqui é de um lugar diferente. aqui em cima, que são pretos, também são da, daqui, tá? Segurou o HD. HD solto, aliás, suporte do HD solto, ok? Posso fechar junto aqui. A memória, você quer saber como é que tira? Aqui, ó. É que eu tô segurando a câmera aqui, fica complicado. Deixa eu... Só afastar um pouco, só afastar esse su suporte aqui, ó. A travinha, é ela indicar e já sobe. Ok, ó. Tá solta a memória. Memória pequena. Na outra também. Prontinho. Dois pentes de memória. Aham, uhum, solta aqui. aqui é o sistema da placa, tá? Onde fica a bateria, que alimenta algumas coisas, inclusive o relógio, principalmente, né? Cooler, processador, cooler da placa, cooler do processador, E aqui é onde fica o CD-ROM. CD ROM, drive de CD, né? Aqui é onde fica essa caixinha também, onde fica guardado o nosso HD. Você vai soltar só esse parafusinho aqui. Eu soltei aquela chapa de cima e ainda tem essa caixinha, tá? É e fica só esse parafusinho para soltar, tá vendo? Soltando esse parafusinho já vai estar tá livre. Vou montar aqui pra frente. Tá surto. Livre. Cuidado para não quebrar. Prontinho. Aí aqui tem esses parafusos. São quatro parafusos pretos aqui que você solta. Pra soltar o um HD de vez, pode aqui por trás. De solto, tá? E para finalizar, aqui tá a nossa fonte, tá? Essa é a fonte. Eu já soltei ela hoje. Não sei se solto de novo. Eu vou soltar. Pegar melhor aqui. Agora tem um parafusinho bem aqui. outra aqui. Mais uma aqui no meio. Aqui é basicamente é auto sugestivo, tá? Então não tem muito erro aqui não. Tá solta Pronto, eu soltei aqui a, onde fica o cabo, é, a entrada de energia, né? É isso, pessoal. Tá basicamente desmontado aí. Aqui já fica fácil de, de trabalhar, né? Eu vou, vou tentar soltar esse, esse cooler aqui que eu quero dar uma olhada no processador dele. E o problema desse computador é o seguinte, ele liga, funciona os cooler, aciona tudo aqui, mas não da tela. Mas não é o caso, esse aqui não é o vídeo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um vídeo só de como abrir esse computador. Agora eu vou começar a mexer nele, se eu resolver eu faço o vídeo de que foi resolvido e mostro para vocês, tá ok? É isso aí, por enquanto valeu.